Bom, tropa. O que que acontece quando o Dilma fala as merdas que ele fala, só que num palco internacional? O resultado é fracasso, ridicularização internacional, certo? Um vexame internacional. E vamos falar aqui sobre as principais notícias dessa quinta-feira, certo? Fora esse fracasso internacional, eu queria mostrar aqui para vocês esse videozinho de uma patriota que foi, entre aspas, so solta por Alexandre de Moraes, né? Vejam o que ela disse sobre Deus na prisão. Nossa, é Brasil, meu Deus? Honra, do Nossa, é Deus falou grandemente com a gente lá no presídio. Vocês não têm noção, aí, como Deus falou com a gente lá. Ontem saiu o arco-íris, aliança do Senhor. Deus nos mostrou que a gente ia ser liberto. E estamos orando 24 horas lá dentro. 24 horas. Essa daqui é a terrorista, gente? Essa mulher aqui é uma terrorista? Ela é capaz de fazer mal a outro ser humano? Ou ela só e somente só queria liberdade pro nosso país? A gente tá vivendo em tempos extremamente obscuros, cara. Eu não sei se teremos como sobreviver a tudo isso, mas eu sei que muita gente vai. Que apesar de que muita coisa ruim vai nos acontecer, muita gente vai se fortalecer e vai sobreviver a tudo isso, certo? Então força para todo mundo que foi solto agora com tornozeleira, para quem ainda tá preso lá dentro, certo? Isso daqui é injusto, mano. Mesmo que eles tenham cometido erros, não são terroristas, certo? E aí nós vamos para os bonzões da nação Os verdadeiros democratas Os senadores, certo? Eles definem que trabalharão só três dias por semana E três semanas por mês É isso mesmo, certo? Os projetos só serão votados às terças, quartas e quinta-feiras Não querem nem trabalhar segunda-feira Olha que maravilha, hein? Esse daqui são os senadores, cara, os mais importantes da democracia. Vai levar um tempo, mas todo mundo no Brasil vai perceber em algum momento que estamos sendo parasitados por essa democracia. Eles não cumprem função social nenhuma, a não ser sugarem nossos impostos, aumentarem esses impostos e depois falarem que é por nosso bem, que é para a saúde e para a educação. E você vê pessoas acreditando nisso surreal, cara. É triste, é lamentável. E aí, vamos aqui pro momento. Faz o L do vídeo, né? Olha esse daqui. Na notícia diz o seguinte: nunca vi mobilização empresarial como agora. De dono de, da Suzano, signatária da Carta pela Democracia, né? Um dos que fizeram o um L. Aí, corta pra agora: MST invade fazendas da Suzano na primeira onda de ações no desgoverno Dilma. Foram três fazendas, fazendas né, que foram tomadas da Suzano. E aí como é que faz? A Suzano entra no Estado para reaver essas terras, a briga contra o MST, e a própria esquerda está guerreando entre si nesse momento. É o MST que vai ficar nas fazendas? Ou elas não eram produtivas mesmo. Como é que funciona essa história toda? É mais um capítulo dessa loucura do nosso país, tá? Outra coisa importante que eu queria anotar aqui para vocês antes de falar sobre o Dilma e nosso fracasso internacional, é que temos deputados que retiraram suas assinaturas do requerimento da CPMI do dia 8 do 1. Olha a cara desses porcos safados. É? Célio Silveira e Chiquinho Brasão Essa é a turma não é? da máfia partidária Que controla o nosso país até agora Quem é que, que, que fez esses caras mudarem de opinião? O que, que vocês acham, hein? Será que pintou alguma coisa lá no STF? Algum processinho? Alguma questão de improbidade administrativa? O que, que vocês acham, hein? Me digam aí nos comentários Poxa Agora vamos lá, né? Então, é um fracasso tão grande o Dilma tão grande mas tão grande que tem amplas né amplas versões diferentes desse fracasso primeiro a questão do Irã Israel chama de lamentável e perigosa decisão de Brasil de permitir navios de guerra do Irã no Rio de Janeiro Olha que maravilha hein antes a gente tinha boas relações com Israel agora eles estão dizendo que é lamentável, certo? E não foi a única nação, não, que está chamando o Brasil de lamentável, certo? Temos um senador dos Estados Unidos detonando Dilma e pedindo sanções contra o Brasil. Olha que coisa, tá? O senador Ted Cruz, dos Estados Unidos, solicitou que sanções sejam aplicadas e que a cooperação do Brasil com os esforços antiterroristas do DOA seja reavaliada após a chegada de dois navios, navios de guerra do Irã no porto do Rio de Janeiro os navios um porta helicópteros e uma fragata chegaram ao país em 26 de fevereiro e permanecerão até 4 de março a embaixadora americana no Brasil Elizabeth Bagley argumenta que os navios poderiam facilitar o comércio ilícito de atividades terroristas e já foram sancionados pela ONU o senador Cruz acredita que o Porta Carioca e as empresas que prestam serviços às embarcações podem sofrer sanções incapacitantes. É, o Dilma comprando briga com o senador americano, comprando briga com Israel. E por quê? Por que será né, que o Sirã Tá está aqui do nosso lado? O que, que a gente tem a ver com esse país? Será que o, o Dilma, de fato, já traiu o BRICS está mostrando ali que está com os globalistas? Será? Será? Será? Será? Vamos a outro fiasco total aqui. Em conversa por vídeo, Dilma reafirma a proposta do Clube da Paz, e Zelensky convida o brasileiro para visitar a Ucrânia. Então, novamente, imagina o seguinte, já não é ruim o Dilma mentir aqui na campanha certo outra coisa é levar a sério essa mentira e ir lá fora lá na Ucrânia quer dizer ele não foi na Ucrânia né ele fez por vídeo tá nem teve a coragem de ir até a Ucrânia certo né louco e por vídeo com essa mesma história de paz quem que você acha que vai comprar essa história você acha que a Rússia o Putin vai fechar junto com os e falar não já que o Dilma quer é o Dilma o homem mais sensato do mundo mais inteligente quer paz vamos negociá-la o que se acha que é o resultado disso tá vou te mostrar o resultado Rússia aqui saiu na UOL tá Rússia lamenta a voto do Brasil na ONU e diz que mediação não é necessária really Dilma quem poderia imaginar que isso explodir na nossa cara, não é mesmo? Um completo fracasso internacional. Comprando briga agora com a Rússia, vamos lembrar que se a Rússia resolve não enviar fertilizantes para o nosso Brasil, teremos um caos generalizado, pessoas morrendo por um saco de arroz, certo? comida faltando no Brasil inteiro, e pode ter certeza que esse Dilma vai sofrer o impeachment. Então o que está que acontecendo, cara? Ele é louco ou ele quer pagar de doido lá fora porque ele sabe aqui no final, ninguém nem leva a sério o Brasil, ninguém nem leva a sério esse Dilma, esse desgoverno e o resultado é óbvio, certo? Ele foi lá fora só para passar vexame internacional, que patético. Por último, você deseja apoiar a sobrevivência do nosso canal, apoia a nossa sétima rifa, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.